Adorando, gente. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, obrigada. Entendi tudo que ela falou. É, é, é. Rabibi, <risos> amanhã. Ai, deixa eu voltar do começo. <risos> Ai meu Deus, não tô falando falando lá. Amém, então, falou. Agora Aí sai o nós nós nós nós Ó, nós nós nós nós nós Ó, aí nós aí nós Aí ó, nós Desculpa aí, ah, o palavrão. Bota um pi. Pi. Entendi. Ó, voltamos aqui, ó. Aí, beleza. Tem aqui, ó. Minha viagem. Apertei, ok. Ok. Aí, mapa do voo. Aí, ok. Deixa eu ver o que vai aparecer Acho que ela falha alguma coisa. Ah, tá. Isso aí tá falando pra cobrir o rosto, quando tossir. Ó. Aí, seu voo. Ah, não. Ah, comeback. entende o que é comeback. Comeback. Comeback. o Comeback. Uh, thank you. <risos> <risos> Vamos ver na íntegra aqui, o que é. Meus recebidos <risos> ah, Meus recebidos o que é isso aqui? Ah. Uma luva cirúrgica. Oh! One mask. Já que eu estou usando a minha na cara, né? eles me deram álcool. Oh! Handy Sentinin, que eu não sei o que é sentinin. Ela está falando certo. Gel. É álcool, resumindo, álcool. Entendeu? Não tem mais nada aqui nos re no meus recebidos. Adorei meus recebidos, gente. Porque eu nem paguei. Aqui, aí tem essa partezinha aqui de frente, e aqui, tipo aquele celular velho que a gente tinha que digitava SMS, sabe? Ah, tô aqui com o controle na mão, aparecendo meus recebidos. Ainda tenho que botar esse fone aí. Ah, falei. Aí, se eu vou, deixa eu apertar aqui, ok, do meu voo. Ah, fala de saída de emergência, Thank you, thank you. Not yet, querida. Not yet, tchau. Doha. Ah, tá tudo em inglês aí, gente. Pra quem fala inglês, boa sorte. Aí Doha, a gente vai parar em Doha primeiro, tá? E depois, infelizmente, não vai ser Maldivas. Mais um recebido. Mais um recebido. <risos> Tô adorando, gente. Aí vamos ver os filmes aqui que tem que eu vou ter que ver filme, né? Hollywood, Árabe, Bollywood, africanos. Meu Deus, Ai. cadê? Cinema internacional. Tá <risos> vindo mais recebidos. <risos> Meu corpo. Ó, oh, eu tô esperando a hora de alguém falar assim. Bota a máscara. Put your mask. Ah, moleque. Já já vamos botar. Vamos ver mais um recebido do meu. Deixa eu ajeitar os cabelos aqui. Ah, mas, obrigada moleque. Obrigada. Tem que Obrigada. obrigada. mais Deixa eu deixar o controle aqui. Se o contrário tá acabando, eu falei, né? Na intraguinha. <risos> Intragra. <risos> calma aí, que eu a minha cara. Calma okay. aí. Vamos lá vem o que tem ah! Ah, qual o nome disso aqui? Olhinho, olhinho. Olhinho. Chegou um olhinho pra tem gente. Marca a tem marca dele. Marca. Tem marca. marca. Oh. Alce. É bem. É cataro, é bem. Ó, oh, um negócio auricular. Ó. Oh. Hum. Isso aqui é escova de dente de parte de dente de motel. Isso aqui é. Oh meu Deus, são meios, que eu não sei falar em inglês, não, mas são meios. Eu achei que fosse luva. Gente, tudo, eu quero viajar mais é Ó, Captain Ó, come bem com Comida One more time. Orange juice Eu já tô de juice até aqui, Deixa eu ver Uma pastinha árabe Isso aqui parece couve. Picadinha com tomate E outra pastinha também Parece com tomã Aí o um pãozinho fica quentinho e olha o que disse. Bonitinho. Isso aqui parece um tipo de arroz. Arrebi. E agora vamos abrir aqui, ó. Eu falar o que, é tica, que foi o que eu não sabia falar. Tica. Aí isso aqui realmente é frango, parece uma farofa com ervilhas, que eu não gosto de. Olha o celular aqui, tudo quebrado, já. <risos> e arrozinho. Aí isso aqui parece, não sei o que é mais, torta de liquidificador. Igual assim, de, de liquidificador. Vamos comer, já entenderam o que é comida. Aqui eu pedi wine, que eu sabia falar wine. Wine white. For it and Joyce, orange Joyce. Caraca, o cara manda inglês, hein? Já tá tô aprendendo. Esse aqui é a terceira refeição. Foi a primeira, vocês viram? E quando foi na madrugada, era umas 3 horas, 3 e pouco. Eles ofereceram um pãozinho com, com frango. Hã? É uma um croissant. Muito bom, de passagem. Aqui a gente só tá dormindo e comendo. Acho que mais um voo desse eu ganho mais uns 2kg. Aí me pedi novamente aqui, orange juice and eggs, Nossa. ovos aqui com alguma coisa, não sei nem, é, esqueci o nome esqueci o nome também. Minha memória tá difícil hoje. Se não chegar mais recebido, a gente explica tudo. É isso aí, eu é eu people. Eu informações aqui na é tela. Aí. Ó, tá tendo informações sobre Qatar. Sabrei tudo. Aí ó. Ah, é que vai ter Copa lá, né? Sim, vai ter Copa. Então é isso aí, gente. Ó. Oh, se inscreve aí no canal. Como é que fala? Se inscreve no canal. Aciona o sininho que tá aqui. Tá aqui o sininho. Se inscreve no canal para mais informações. E mais o que fala? Tem, tem link na descrição? Tem link na descrição. Vai lá na descrição que tem uma porrada de link lá. Vai lá clica em algum lá. Vai se dar bem, hein? Assim como eu, ó. Recebendo os recebidos. Entendeu? E é isso aí. Acabou? É assim que fala? Tá filmando no meio da minha cara. Eu vou parecer igual um... um Frankenstein. Isso aí. Mas tudo bem. Valeu a explicação, eu acho. Tchau. Uhum. Tá muito bom. Tá muito bom.